Pessoal, nessa partida aqui de Subway Surface, eu vou tentar bater meu recorde, que é 3.500. Aí eu vou tentar bater 4.000. Então, olha então essa boca aqui eu sei mais ou menos fazer é mais ou menos mas só um pouquinho né pessoal não tô mentindo lá só que muito quase pessoal que eu fazer naquela rua uh, é muito difícil oh, cara. a gente tá com muito fé isso aí é para falar mais incrível tá Também.. Mas... Ah, ah, ah, ah. Quase toda hora que eu faço bola, eu pego uma moeda pra você fazer essa bola aqui. Quem assistiu o vídeo que eu pulei no ar vai saber: é como eu consegui fazer essa bola só que antes eu não sabia que essa bola existia de pular no ar. aí falei nossa eu sou o primeiro que pula no ar. aí quando eu vi um vídeo já tinha aprendido, mas eu aprendi num vídeo a fazer essa bolinha de pular no ar. aí agora ou uh, quase agora eu vou terminar essa bolinha e a dica pessoal é sempre fica pulando assim por causa que aí teu dedo já vai ficar mais treinado para bula Ah, porque o treino foi bater em... De... eu não sei mas eu nem me lembro que bateu em mim só sei que eu bati aí pessoal fica assim e Seu você já ficar preparado para bu... a próxima bula Deixa eu passar aqui. Que eu errei. Ah, não, não, é mentira que eu fiz isso. Na edição, eu vou ver se é mentira. pessoal e também eu sabia fazer essa burra aqui de bater no trem e voltar só que eu aprendi de um jeito mais dif... não, mais diferente não um Jeito diferente que é mais que é para mais fácil de acertar quem treina é quem treina essa é burra que eu treino todo dia essa bolsa aí eu já 100 mil metricamente como você faz as bordas que eu sei fazer tipo essa aqui eu sei mais ou menos às vezes eu erro às vezes eu acerto às vezes eu erro às vezes uhum. e vamos aqui no vocês viram que o jogo me salvou de novo. Né? Como é que eu tô acertando essa burra toda hora? De pular entre a moeda. Como é que eu tô acertando? Não me pergunta. Não me pergunta. Ah, jogo de mandar essa burla que eu não sei ninguém sabe Porque, Irineu Você não sabe nem Tudo Olha Tá meio travando Tá É Eu errei Eu não sei se vai errei, não. não sei. Ah, quase! Eu sei fazer essa boa, porque eu não consegui. Vamos lá. Vamos lá até 4 mil 4 mil Ai. Eu sempre é essa boa. Ah, véi. Vou usar a chave. Tô nem aí. Só quero... Eu não peguei moeda. Eu não peguei moeda. Só ver lá que eu não peguei. Tentando fazer aquela boa. Eu não peguei. Ah, não tem como bater em nada aqui. Não, porque eu gastei chave? Eu cliquei pra sair. Cliquei errado. Agora que eu. passei parei. Ah, tá. Iii, falei aí, pessoal. Eu não acertei hora burla, isso eu te. Eu te vi! Hum. Então vamos lá, pessoal. Ah. Tranquilão, ta ta, ta, ta, ta, Que que tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu eu machado o computador eu fui certo foi a culpa do computador pessoal não se esqueçam também de deixar o like se inscrever no canal e comentar vai Lucas Bate seu recorde pra conseguir. E também compartilha com seus amigos. Para eu ganhar e chegar na meta de 500 inscritos. Eu sei que não é tanto. Eu sei. Mas pelo menos é um pouco. Pouco, né? pelo menos para os outros youtubers são é um pouco mas pra mim é muito agora vamos vamos vamos vamos vai lá vai lá Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá! Olha que eu Não! Não! Não, não! Olé! Olé! Pessoal, vai ser muito difícil de chegar nessa meta. Mas eu acho que agora vai dar que eu agora eu tô conseguindo acertar as bolas. ah véi eu vou usar a chave tô nem aí só quero bater meu meta meu me. comercial esse aplicativo aqui nunca funciona comercial né pra eu poder jogar de novo Esse aplicativo aqui não é que nem os outros que você tem que comprar para ter anúncio, não. É de graça, você já entra nele. Já conseguindo as coisas de não ter anúncio. no. Quase que eu fiz a bola que eu sei fazer do poste. Olha a dica, não tem dica de fazer a bola do poste. Eu só clico em qualquer botão. Rapidão, Chubi. E eu consigo Só faltava Ai Pessoal, acho que Eu vou ter que terminar Em outro vídeo que o vídeo é tão pouquinho longo eu Nunca fiz um vídeo tão longo muito... Ah, velho Nunca fiz um vídeo tão longo assim de Subway surfers, então essa vai ser a última partida. Se eu consegui, consegui. Se não conseguir, não consegui. Em outro vídeo, a gente continua. Essa aqui vai ser a parte 1. Se vocês deixarem muito like, a gente dá, faz a parte 2. isso? Que isso? sou é... Caindo. Eu deslizo nas pranchas. Não, não. Isso! Ainda bem que era trem pequeno. Porque... Ah! Ah. A Aí vai ter que continuar em outro vídeo essa meta. Se vocês deixarem muito like, eu vou fazer a parte 2 de sobre isso para tentando bater a meta. Se inscrevam no canal, comentem Vai Lucas, parte 2, compartilhe com seus amigos e falou!